Você já tentou passar algum vídeo através do WhatsApp, só que esse vídeo foi incompleto ou então pela metade. E aí você me pergunta, Marília, como é que resolve essa situação? Como é que eu mando o vídeo completo? O vídeo de hoje é para você! A câmera do iPhone a cada novo modelo, ela fica melhor, a consequência é que suas fotos e seus vídeos ficam com mais qualidade. Só que quando você tenta compartilhar esse arquivo através do WhatsApp, a depender do que você vai compartilhar, principalmente vídeo, acontece o que eu falei no início, o vídeo vai pela metade. E eu não sei se você já percebeu, mas as suas fotos, elas também são compactadas sempre que você tenta enviar essa foto ou esse vídeo através do WhatsApp. O problema é, Marília, o vídeo, como é que eu resolvo? Você vai baixar um aplicativo para poder comprimir esse vídeo e assim o limite que existe no WhatsApp, você não vai ter o problema porque o seu vídeo vai ficar dentro desse limite. Vamos então agora abrir a App Store. Busque por um aplicativo chamado vídeo compressor, vários aplicativos vão aparecer, só que o que eu testei e quero que você baixe é esse que está aparecendo agora aqui na telinha. Depois que você baixar o aplicativo, você vai abrir e um detalhe bem importante é que esse aplicativo é gratuito, com ele aberto você vai fazer o seguinte, a primeira coisa que ele vai te perguntar é a autorização para ele acessar as suas fotos. Você vai dar o ok, então todas as suas fotos e todos os seus vídeos serão carregados e aqui você vai poder selecionar o vídeo que você quer fazer a compressão. Selecionei um vídeo, ele vai dar, você inclusive está escutando áudio, com esse vídeo selecionado, aqui embaixo tenho a opção de importar, toca nele e nessa tela você tem todas as informações do tamanho do vídeo, importante detalhe, você precisa deixar no máximo com 16 megas, senão não vai resolver. Como é que faz então, Marília, para diminuir? Tô com um vídeo aqui enorme. Você vai fazer o seguinte. Aqui no canto inferior direito, você vai tocar em Preset e selecione 480p. Vai por mim, vai dar certo. E se mesmo depois que você selecionar 480, ele ficar maior do que 16, você vai pegar essa barrinha que está aqui embaixo, e vai deslizar para a esquerda, até ela ficar com 16. Chega, chega, chega, consegui! Agora você vai tocar em compress, aguarda, isso pode demorar a depender do tamanho do vídeo que você acabou de solicitar essa compressão. 100%, agora ele está pronto para ser enviado, para isso você vai tocar nesse botão azul aqui embaixo, e agora vai selecionar o WhatsApp. Com o WhatsApp aberto, você vai escolher a pessoa que quer enviar. Vou mandar para Du. E agora você tem a opção de enviar. Aguarda e o vídeo será enviado. Resolvidos todos os problemas de vídeos pela metade, incompletos, e agora você pode compartilhar à vontade, através do WhatsApp. É muito importante, se você gostou desse vídeo, curta, como também aproveite para se inscrever no canal e depois toque no sininho para receber os alertas assim que um vídeo for liberado. Por hoje é só e até a próxima!